Bom dia meus amigos, hoje estamos no Dinoparque da Lorinhan. Dinoparque da Lorinhan. Então este é o trajeto que estamos a ver aqui. Uh, onde é que partimos, temos ali? Estão a ver? Um, dois, vamos fazer aqui este trajeto todo este mapa. Estamos a ver as figuras. São 180 modelos à escala real. A entrada é por aquele lado. O nosso carro ficou ali em cima. Temos aqui a verteira, compramos o bilhete online logo. Fica aqui estou a ver que este dinossauro era seus nomes? Não, por isso eu sou a minha esperta Dinossauro O Cílio já vai lá, já não Vamos lá. Visito o Museu da Ok. Cuidados. Ok. Ver. Jardim da Infância, também vieram os meninos todos cá a ver os dinossauros é depois daqui sim temos aqui o Comunho Zoológico da Lourinha. olha, já cagou um ovo os ovos dinossauro já vimos as pegadas de dinossauro eu me um outro vídeo caiu o link na descrição olha o que é que é isto Vamos ver, mais jurássico, trancos fósseis, estenderam salvos, não é um bocadiste. Acho já temos mais algumas mutações, trancos fósseis. Cuidado com os graças. Obrigada-se. São daqui. É para também da pessoa a parada com hoje. E só para a cuxa desta, porque não é, aí é só eu, quase com 10 metros, aí olha lá, onde é que eu fico? Vamos ver-se. Cauda Caça, não que Olha é lá, para este corpo todo, que uma cabeça tão pequenina. Vamos ver? As garras deles. Quis em, né? em ah, não quis É. pequeninos. Isto é o Eu, os ovos ainda estão ali. Ou o cordão umbilical. Transtito o móvel, te fotos para estes. A formação dos músculos. Está quase a fechar, por isso temos que se apressar um bocadinho. Por isso é que estamos assim mais. São 4 horas, fecha às 5 meia, Mas sabemos que até para podermos mudar a ver isto, só assim um bocado mais por alto. Capital dos dinossauros. Vamos lá por fora agora, então ver se ela coxa como é que é, agora que consegui ver bem que o desenho deu O que é que temos aqui? Ah, Olha, é é até estou para ali já, a É para este lado? É estamos bem daquele lado, olha, e ali vai um canino. isto, oh, é uma mosga, então é, faz parte dos dinossauros. E as lagartixas também, se é. dizes meter meu telefone pegar é uma foto, o que um tá está bem? Eu gosto destes também, ah, gosto, gosto destes de voadores? Gosto dos voadores, só, até aqueles carnívoros eu também gosto, não é? Sim. Mas, é pá, podiam comer só ervas, não é? Não tinham nada a comer os outros, a gente, a gente não come os nossos. Pois? É, é nas suas calimbais é, é, <risos> é ali, é um vulcão é. 70% Vamos ver? Aqui vai épocas, os sítios? Fiquei só, a culpa é sempre do vulcão Este é o tácio Parecem é um bocado ravados. Olha, mais nível. Recente nível de evolução. Eu, Almas Adventures. É. É claro, é grande evolução. Pá. Ah, canudo. Estão a ver ali aquilo. Temos aqui os pântanos primitivos. Olha, este já partiu aqui a coisa. É partiu madeira, ela é está chateada, ela é está chateada já partiu aqui. Não sei, como é que chama este que é vendeçado? Tacopalos, tá Tacopalos, tá Tacopalos, tá, tá Tacopalos, rato. não sei se é tripeçado. É. Aqui não diz o Mandeiro. É para a Toscamausca. Canidossauro. Mas Canidossauro. Canidossauro. Canidossauro. Não fumaram, não fumou aqui. Estão a ver? O que acontece é que fuma? O pai fuma. Olha é ali. Este aqui. Este tubarão nossauro <risos> faz de conta que é assim olha aquela piranha sauro. é tudo sauro e está feito <risos> Pá, ali para cá lá está um bocado mal os amigos dinossauros monstros marinhos para ali estamos lá a ver os gajos. Era um filme que era coisa dos dinossauros, mas sim. não eram desenhos animados, era mesmo é filme, ah. quando acabaram. Sim, quase 50 milhões de anos, oh, até o presente. Aí, estás a ver este, este magano? Isto é da água, isto é da água? é da água, sim, isto é da água. Olha o ar, é. sim. o ar, sim. para o é para aquele, aquele? É, um destes é que eram bom. Isso, <risos> quietinhas. São diferentes, não é? É, é é parecido também com o camarão é lagoci, camarão, lagoça é uma grande um uma uma bocaldeirada, ainda parece uma sopa de peixe desse olha a mãe eu <laughs> e o filho estar às valês antes de certeza de andar a ver pois tens, pois pego o teu focinho assim, quase disse não parece <laughs> do que não é teu poço que... de nunca Mais Caramuja. caramujas. Caramujas? Ah. Com, com uma lula lá dentro. <risos> esta, esta é partida da lula. É partida à lula. Também? Sim. Sí. Ele é. tem uma arrala no barbatano e outra noutra. Olha a rã mãe e a rã filha. Oi, e a rampa e ela nas coisas. Ah, estou duas rãs. <risos> Três arranzinhas. Mas nós fazer comidas. Não vou nada. Não é Olha as cobras. As cobras? As cobras aqui. Cobra rastejante. E aqui é o quente bicho é este? Olha. Cara prolongada. Oi, estás a ver? Parece uma salamandra. Não. Tá. É Pega o tubarão. A Lucila vai sentar lá dentro agora. É para o outro lado. Mete lá. É Lucila o tubarão. Tem que levantar, está despachado já. Está despachado. Comeu demais e está cansado. Isto tem sido uma semana de muita gravação. Este. este. Parece que será uma coisa a girar com a Pois, este aqui. Passa em qualquer buraco para apanhar é, calma, <risos> o a rodelha lá o tamanho do parque. Isto é pequeno, isto não é grande? Sim, também tá mas... Olha a Mataruga. Sou centro e tal, o que é que é? Vá. Acho que é tal, né? é não é? Vamos fechar para a canção. aqui água na dizer que era horas, o que é que era. É. Não há 4 horas para quem? Para quem está devagar? É, não tem... Olha lá, bonita! Uma tartaruga! Está é. É, outro! É, tem mais... Estão... Está com os dentes, pá! É preciso de um dentista! Alguém mesmo assim? É só para dar o aspecto? Sim, então quando por for, porque o senhor não pode entrar a mudar a água. Mas, né, naquele tempo não havia água limpida. É assim como está. Era quando a água era mais limpa, se não havia a porcaria que a gente agora faz. Pois está bem? Ora. Ai olha este é está em dia. Este tem com dois ouvintes, está lixado da vida. Só tem dois? Só tem dois ali e dois ouvintes. É vem derrubar do outro. É disse Lelo. Fiz fazer uma foto ou quem vem Fiz uma foto. Fiz uma foto. Crenças <risos> de espaço com isto. Não, poder comer aqui, se calhar, já vamos ver se estamos tipo, ali ali temos não Pois, tudo quem quiser pode passar mais tempo é, é para este é uma fêmea é, uma fêmea, é, acho que é... Ele, olha o rabo <risos> olha o pipi Ai, olha este tão grande crocodilo Ai, é, uma coisa desta lá na praia? Hein? Deve ser a cuca! <risos> Já viste bem, Kevin? É, pô! Parece que isto tem feito uma massa qualquer. Tem água dentro da boca. Tem água? Está é é a que... salivar. Está eu... é a salivar o gás, hein? É, já vimos. É já, já vimos? É a Olha. Olha, espécie de forcas. Orcas. Orcas? Para orcas? Não. não, não. São ali os marinhos. Falta as coisas. Manatinhos. É, isto é outra coisa. Isto, é assim, isto é parecido com este, acho eu. Olha lá, é, este é então. aqui. Aí, tira lá. Olha lá, Pablo. Hum. É Gatron. A Pois. Engole é. É o humano inteiro. Hum. É deste aqui. É aqui, isto é magano. Tem cara de, de um set, mas é que eles. É tubarão. É como a fumaça. É como fumo o tubarão. Olha. Olha lá, tem três coisas de antes. É? é um megalodante, acho que. Um megalodante? Hum. É. Olha, temos aqui mais um Kevin. Mete lá ali para -te morder. É um Kevin na boca, não, não está com grande coisa à disposição, já foi meio ingerido. É aí, não sei, as pessoas saem daquelas caixas. Olha, estás a ver? O é, que é que isto tem é em tinta? <risos> tem aqui um choque, está a lutar aqui com, com um tipo de baleia, está tudo marcado já, já temos muitos combates. vamos estamos por um por um, um, três, não isso hum, então. Hum. Ah, mete lá aqui não, que para fazer aqui a capa ah! do vídeo. Tandernet, mete lá aí, Lucília. Vá, mete-se lá aí para fazer a capa. Vamos lá, Sorrinha. Então. Não vale. Pronto, já está. Vem sim, vá, pronto, vem assim. Bora. Olha aqui, tem que ver os pequeninos aqui. Está aqui um bocadinho caído, não olhar estes. É isso se ele disse que ao está, está triste. Deve estar doente. está à espera está estar escondida. Deve estar à espera Lhe da a barriga a cada dia. Pois, dá à espera da barriga. Também está adotadinho. Está à espera da mãe. Está à espera da mãe. A barriga já é melhorou onde é, é Não. Uh -huh. Já? Não. Não. Olha, mais um fininho. Estes são os que come carne. É. Nesta altura não havia gordos. Ou oh, este é os gajos de capeçada. E acho que este também é comia. É tudo a capçada. Não será que são todas fêmeas. Todas fêmeas? a mãe. Não? <risos> <risos> que não, é o que falar, não sei quê. Gui. E... Uma artística. Uma luna Artística. Olha ali. Grandes ataques já aqui É um de cada cabalado ah, Isto demora mais tempo que esta é, aqui é uma luz. Isto é... Ah depois eu estou de desmata mas só vai depois tem que voltar para trás mesmo. Na Ia, a mesma Até naí ir à rota <risos> Olha isto então, aqui está Aqui está assim tá aquela rede Sim que chega-se aí voltas para trás é? então, Chega-se aqui uma ponta volta para trás Depois chega-se outra ponta volta para trás Vê essas coisas de Oliveira pois Não tem. Não a achar assim muito... Não é muito né? lógica, né? não é? Não é, mas sempre é para ir para o lado direito e para o lado esquerdo. Ir andando roda? Não, estou a dizer, vês os dinossauros do lado direito e depois vês os do lado esquerdo. Ah, oh, vai ser só um parque é que tem que andar assim para ver as duas coisas, não? Então, vai deixar para um lado? Ah, não está, é Samuel. Estou a ver umas bandinhas. <risos> É ali. Vê-se? Estou a comer um dos dedos. Qual? Aquele ali? Coitado. Já partiu uns dedos. Estou a partir dos dedos, não Pois. De ataques. Este aqui parece que uma cauda. É tem umas é um mini, mini asas. É o pato? Mas ele não voa. Este não é voa. É que pato. Só é assim. Mas comem é. é carne. Acho que os peixes comem carne. Está outro. Alberto Ossáuros. Os pequenos é que gostam mais disto, Quem gosta de dinossauros, gosta sempre. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Está claro que a magia pode ser diferente, não é? a de estrutura que ele tem ali perto. Sim, sim, na, na cabeça. Sim. Para atacar. Ah, eu sul, isso é, brilha no escuro, Brilha sabem tudo disso. Brilha nos escuros, já sabem eles. Eles sabem as coisas disso. Os guetos até se passam com isso. Sabem o nome desta porra toda? O meu Gabriel fez 3 anos. Sim. Se tu comprares um boneco de dinossauro, é a melhor coisa que o gueto tem. Pois? Adoro os dinossauros e o Mickey. É o Mickey e os dinossauros. Pessoal, é um pequeno até vibra com isto. Isto é como as outras coisas. É como, é. É como o Parque da, da Pia da Ursa, podem também ver aqui neste canal. Também é dedicado também ao, às crianças, fica aqui perto, Fica perto. fica perto de Fátima, podem ver, Olha, fazendo ver. Uma também. Lá, lá, lá. Fizemos o percurso e é pequeno que é engraçado. Olha lá isto aqui. Está de pondo a língua de fora, Isto quase parece um camelo Mas não, não é, está de pondo a língua de fora Mas que está a mais a ver tá a bobar. Não, isto é, isto é mesmo do, do lábio dele É? é. E este lá. aqui? Os pequeninos ah... <risos> A Lucília gosta de ver os pequeninos Pelo menos <risos> é que eu sei que não morda Não morda? Sabe que nós são os piores? nós mostro... é é Temos aqui mais um, ele parece um papagaio. É? Parece um papagaio, Gigantorraptor. Mas então, tem o de um papagaio, lá. Sim tem, é. tem boca e tem até as asas. Deve ser um, um quase tipo Tem pouca curvatura de altura. Vê até que os outros cá. vão estar Ah, é, tipo era. Olha. aqui um parque infantil para as crianças brincarem nos, nos dinossauros. E um zig-zag, fazer equilíbrio. Vamos ver Ali é o início. Aí temos ali a horta. Estás a ver a horta para alimentar eles? É, é para alimentar os vegetarianos. É. É Olha que interessante. Olha ali é com o Antissauros: Sobreiro, Carrasco, Carvalho Alvarinho. Que agora é assim, assim, está feito. Está feito? Então, espera mesmo assim, ainda, ainda acho que faz a meio. Não, não. Não? Não. E estou-me a orientar por a rede. Ah, aí é para este. Não de não deve estar a menos. O desejo está farta. Isto É tudo o mesmo para aqui É tudo o mesmo? Não, aqui diferentes. Olha, aquele negócio dele que está tá a querer comer a outra. Está a comer a outra, e, só, e não percebo se isto são mais que são fêmeas. Não tem minhas. Mas também põe ovos, é verdade. Também mete ovos? Sim. Aí estão a ver, estão é a ver onde está aqui. Então, mas de ser atacados sim. Estão a atacar este aqui. Está atacando, olha lá. Ela está a subir para as costas. Já tem sangue. Já tem sangue e tudo? Pois já. Olha, hum, ali ali patinha, olha ali, está a rasgar. Olha lá, ali na patinha dá Olha ali, você. está a rasgar. Eu só não gosto desses, Olha lá mesmo. Olha os pequeninos. Mete ali que é bem para tirar também um, um, um vídeo ali contigo. Olha, olha. Para a casa, como que é? está muito feliz por, por, por estar aqui. Ah, mais um bocadinho, olha para aqui. Manda a cabeça. Faz a casa se contente. Descontrai. É isso mesmo. Viste está assustado com o trabalho daqueles, agora está assim até sorrindo. Hum. É Dá-lhe a barriga, a ver... Não é rir isto, toquei canilhas que eles vão ser Ali. dá as crianças subirem em cima. Estão a ver? As crianças usaram isto. Não é. fumo, continua, olha para este. Eles uma vela, tem uma vela. Parece um barco? Um barco. Espinossauros. Mas diz aí do é. peixe que eles são, não é? Sim, está ali dizendo onde é que foram encontrados, ou vestígios. Então quais são os que, foram, que tiveram cá em Portugal? Pá, isso não é para aí. É, é, é, é. Fizeram as marcas lá naquela coisa que não é, não é, não é. a gente ver. O que é que eles dizem aí? Experimenta aqui, trai, vamos ver. Hum. Okay. Experimente aqui de Traz fotos? E este? Olha este. Não, é de é americano. Os é americanos na mais. Os americanos mais. Claro, é como os filmes. Está é aqui para este lado, não é? Vá, vamos ver este. Ai, aquele é tão grande. Aquele acho que é dos maiores. Aquelas que tu... Vi, vi uma imagem na internet deles a meterem aqui com o um lindastro. aquele ali foi bem, bem pesado Achei que ele era dos maiores daqueles ali estes aqui são boias da granja olha lá mas aquele é maior então, Vamos subir está lá acima só para ver é para este Mira a Gaia olha está todo manchado estes aqui hein? bem enormes é para o tamanho deles e os pequeninos a arrebentarem ali dos ovos ah, tá é lá. temos os gajos, costituição do espeto exterior olha ah, é lá epá, é é uma grande e temos os pequeninos agarrados olha é para o tamanho dele para também o deste animal. Vou está Está não é? E para aquilo. É? Não, não, não, não. É. Enorme. E é, é para, para as torres dele. Deve ser melhor que o de um elefante. É, é para isto. É para também, para sentar-se aqui e comerem. Trazem aqui a comida. Será que era tudo mais? Só vês a ovos por todo lado, não? E não, não se vê a diferença de uns para os outros? Fiquei sempre a filmar o tavoar, mas está aqui o tavoar já. Fui apanhado numa rede. Não é nada! Não é nada! É os fios para pensar que a bicho está voando com a rede! Sim, eu os é o Lítico, para o ah, não, os homens primitivos do Paiolítico que apanharam um pouco menos! é? Os gajos. Os UGA-BUGAS! É <risos> uma marreta já! Pum! Não peço os gajos aqui a Já cara, já, vieram já vieram depois! Que é é que já vieram depois! Não, não nada, Está depois já que é primo! Que o Kevin é também está a em a um período de extinção! Já começa já a andar! Temos que acelerar que o Kevin já está mais para lá do que para cá. Isto tem sido duas horas de filmagem. É, isto aqui nós não paramos. Temos que tratar vocês em casa. Olha este está comendo outro, o troço, seu maroto. Para o vosso fim de semana para estarem aí Olha. a ver. Olha, este já morreu, morreu. Está que morreu. Olha que. Então, para com os vivemos assim é que morreu Este pequenino. Olha este pequenino, não é? Ele se leva até vai uma foto, quero tirar uma foto a Este aqui já vaqueou, já, já foi com os porcos, né? já está morto. devagarinho. Pois, esse é não ainda. Eu não tinha ouvido, ainda não havia humanos para os caçar. Vamos. Há a casa para aquele lado, né? não é? Lá lá, não. Agora chegamos aqui e voltamos a ver aqueles ali. Está bem, vamos para ali para aquele lado. Que é que é é a olha, aqui temos o Jeep do Jurassic Park. Jurassic Park. Estão a ver? Tem é um Oi. pequenino lá em cima. Tem é um pequenino, olha, este aqui está é abandonado. Pala é o campo. Olha, aqui estou a escavar aqui este um não é um cientista, não é bem, chama-se como é, não é um arqueólogo, é é? cadê um arqueóloga, ah, este parece novamente a voo, Tem uma pista onde tivemos, uma tenda, Olha ver se aqui está a pesca, olha peixinho? os peixinhos ali, Pois o parque foi uma boa ideia. Ah. A Fredita foi ter gastado aqui uma boa massa, também ganha, não é? Mas isto foi gastar uma bela massa para fazer isto. Mas foi lá com uma, uma coisa, um bacalhau. Pois. Mas daqui Só ainda. Mas é... eles ganham com vinho aqui, não. Pois ganham com vinho olha, ainda, pois. Um bom coisa... pré-histórico ali a olha lá. Um bom pré-histórico ali. Estamos a ver, amigos, um bom pré-histórico. Olha lá olha aqui, olha aqui. O que é isto? Isto não é um. Peço tapira, não é? Uma coisa destas. É um aceitante cão. Mandíbula de cão. Não oh, parece, faz para aqui isso. Olha, oh, este aqui já, já mochou. <risos> Esta merda vai dar aí. Vai dar o mesmo, mesmo sítio. Bom, vamos voltar para ali para, para aquele acampamento ali. Vale a pena ver tudo, tudo, tudo. E ali é um parque de viatos, é outra vez na Valtana também está um pouco. Ali é o parque não, não de diversão. É uma mandíbula de cão. Valeu, camp. lá É Tem aqui bem. Boxe de dinossauro, Os lados. Como é que os dinossauros têm a Rex Lourinha? Fazem tão mal as atividades. Museu da Lourinha. Entrada. É tipo Indiana Jones das cavações pegadas que Espaço Família Mateus É Sim, agora está Sim, precisamos Vamos tentar Estou os dinossauros em... de barro <susurra> e par, depois eles têm que tirar os dinossauros do barro. <susurra> então, vamos agora? Quando? Está visto por aí. Está visto. Está visto. Aquela está, visto. Está, visto. Está, visto. Está, visto. está mais um bar, mais algumas. que é a parte mais parte de diversão. Para o pessoal estar aí a relaxar com as crianças. Pavilhão das atividades. Ali em cima, vamos lá ali em cima. Pavilhão das atividades. Vamos lá, atividades. Vamos lá chegar a Tens Ciência divertida, science is fun. Cobi prepara fósseis reais, pintota de dinossauro Find prepara real fóssil. vamos lá ver Por baixo, como estão a ver É muito bonito, vale a pena Não me recordo já quanto é que paguei mas já acho no ecrã quanto é que é Vem trazer a vossa comida e comerem aqui com as crianças Ou os leitos ou isso assim, como estão a ver Muitas babadas podem trazer. Quase parece uma pista de carninchocos. E a Lucila vem ali. Oh isto é música. Vamos deixar com isto. Muitas de coisas para o Pessoal. Zona de para aquele lado. pasta. Restaurante. Vamos lá ver os preços do restaurante. Já gosto de vir a comer para saber. Olha o preço. Vamos lá ver. Salada, 7,5. Meio Podem ver aí o preço em casa. Coisa, okay. os preços ir? dos lados é. Isto é de Ananás e hortelã. Isto okay. é de Ananás e hortelã, não sei se gosta. Hortelã não, não sei se eu dou não quero. E também não quero. Sabe, são iguais, estão deste lado. É igual. Se quiser, quem, é que por agora. a em cima. Casas de banho tem para aí espalhadas. Não Vamos ver. Sítios é para comerem. Vai ali ver a loja agora. tem máquinas, aqui o que é máquinas de cima. O que é que é isto? Vou ver também os preços daqui. Vou entrar na loja. médico na loja foste já no 3D... a ver 30 deste as peças de fondoch 1290 aqueles tecidos Bom, colega, tá. Então o que é que queres? O ovinho é que eu gostava de levar para o Kevin. é a Olha, não a vês? Mete-se na água o ovo e nasce um neraçado, Aqui temos os peluches deste lado. Vamos ou não? Não. Temos aqui os vários, isto é, é tecido. Estão vendo preços? R$ 17,90 R$ 19,90 R$ 12,90 R$ 49,90 R$ 39,90 R$ 24,90 Para quem gosta e é colecionador Um espetáculo Candeeiro R$ 6,90 R$ 6,90 R$ 6,90 R$ 6,90 R$ 6,90 R$ 2,00 Tatuagens temporárias 4,90 Fricção 12,90. Poncho 4,90. Isto é as capas. Isto é as capas. Sim, está aí capas sim. Os ovos 4,90. 10,90. esse é também. 12,90? 12,90? 9,90? 10,90? Igual. Tá ali perto, espera, não pode imprimir. Tá certo, espera. Tô indo até de 10,30. 3,50? 4,30. ,90. E aqui temos os ímães, 2,90 os ímães. 9,90 as canecas. Alicenta Compile, Serra das 1 euro AST 2 e Os pratos Dining 7 22,90. Molduras 16,90. Suete Dinopark 24,90. meia 27,90. Suetes longas. Estas aqui. E mais ou menos para estar tudo. 24.90 24,90. Mochilazitas. E o gorro 9,90. Última entrada às 17h30. Bem, então. Eu não vi o que é que tinha comprado isto. Então, diz-me uma coisa, Pesir. O que é que achou aqui do Dino ainda digas que é bonito? Uma bela ideia. Pagar uma bela ideia ganhar dinheiro. dinheiro? E gostaste de ver? Adorei. Recomendas? A toda a gente. Duas 10 davas quanto? C120? 100. <risos> ah, porra! E tu, Kevin, gostaste aqui do Dino Parque da Lorinha? Ele está doentinho. Ele está doentinho. Pronto. Gostaste? Quanto é que estavas de 1 a 10? 5 5? O menino de 15 anos dava 5 pronto, Pega, ok. A tua pedra mineral O que é que gostaste menos? Doe a, a barriga Pronto! O que é que gostaste mais? Deviste embora! Está bem? <risos> <risos> <risos> tá bem? Ok! <risos> Bom, espero que tenham gostado aqui para o passo Dourinhão de do Assim despeço! eu e aqui mesmo companheiros de equipa claro, do Almas Adventures obrigado e até breve e continuem no canal agora vamos até no Fontes vamos editar os vídeos que vamos a fazer e vamos para ir postando ao longo deste tempo e continuem e preparar o jantarinho que ele amanhã faz anos pois é amanhã faz antes vamos dar todos os parabéns ah Deus Beijo para todos sejam felizes